Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O homem tem como princípio básico, como finalidade básica, se tornar feliz. Que não é rico, né? Porque de que adianta ficar rico e morrer rico? Valeu nada. Não precisa morrer pobre, mas também não precisa morrer rico, né? As pessoas correm atrás disso. O que eu quero falar é a respeito de entusiasmo, de tesão de viver a vida plena, de viver a vida com, sabe, com garra, com gosto. E eu pratico os meus ensinamentos, tá? É, tem coisas que eu não concordo com outros autores, com outras empresas, com outras filosofias, e eu falo abertamente isso, né? Nem tão abertamente, porque as pessoas ficam bravas comigo. Mas a base deste nosso vídeo agora é seja feliz, mas para ser feliz tem que ter tesão, e para ter tesão vai ter que ter entusiasmo, vai ter que ter vontade, por que eu falo isso? Porque um exemplo foi, é, hoje é segunda-feira, ontem, é, eu havia convidado com algumas pessoas a ir a um baile, eu gosto de dançar bastante, e cara, nós ontem, baile às é 5 cinco horas, às cinco, da tarde, né, no domingo, vai até meia-noite, no dia seguinte, como é que é hoje? Eu tenho uma preguiça danada, mas eu digo assim, eu falei para mim mesmo, você vai, e eu fui, entende? Então vai amarrado, vai meio azedo, meio não sei o quê, mas quando eu chego lá, aquilo floresce, aquilo fica bonito, né, um baile que não tinha tantas pessoas, porque eu penso que não fizeram uma divulgação boa, é lá porque mas o importante é que eu fui para dançar. Eu fui para me divertir. Eu sou um dançarino recente, então tenho dificuldades em alguns passos e tal. Aquele em que é mulher gira assim. Cara, do céu, eu sempre me embanando todo. E ontem, antes de eu ir para o baile, eu disse para mim mesmo: eu vou fazer várias vezes, no mínimo dez vezes, esse giro com alguém que estivesse dançando comigo. Então, no início, né, a gente tem dois pés direito e dança para cá e dança para lá, mas daqui a pouco começou. E eu fiz. E foi simplesmente fantástico. Então, quando eu começo a fazer aquilo que eu me programo, sabe, a vida se torna alegre, você venceu um obstáculo. Pode ser uma coisa mais simples do mundo, mas ah, eu já sei virar de ponta cabeça. Parabéns, mas eu não sei dançar daquele jeito. Então, o que eu quero dizer é, force uma situação, tenha esforço, para que você faça aquilo que você quer. Ah, eu vou subir num morro. É fácil? Não. É difícil? É. Mas quando você fizer um esforço e subir, e quando estiver lá em cima, festeje. Diz assim, eu consegui. Eu consegui ontem fazer aquela dança, aqueles giros. Sou perfeito? Não. Sou ainda muito ruim. Mas no próximo baile, mais um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco você vai fazer esse giro. Depois vou aprender outros passos, outras coisas. Porém, o tesão que vem dentro de mim, aquilo que te dá com tesão, fica forte. Hoje, hoje é segunda-feira, né? ainda estou meio cansado, tal, porque bebeu bastante também. Mas está uma segunda-feira linda, maravilhosa. Aí Hoje vieram duas pessoas aqui, um meio brabo, porque... O funcionário deixou a chave, o outro ficou bravo porque é, levantei levantei... Cara, a vida começa a se tornar pesada quando você começa a meio que reclamar e não sentiu que ela vale a pena. Então, eu digo para você, faça um... Planeje qualquer coisa, uma diversão, uma brincadeira e vá, compra e vá de coração aberto. Isso vai te aumentar a tua autoestima vai deixar você para cima e depois você vai aprender e cada vez mais você vai subindo e vai ter autoestima. A base de toda a nossa evolução, a base da evolução do ser humano é a autoestima. E autoestima tem relação direta com preguiça e com medo. Vença a sua preguiça vença o seu medo e você vai se tornar quem você realmente deseja ser. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, é, assista o nosso YouTube Assista o nosso Face E o nosso site Um grande abraço para vocês Um grande beijo no coração Divirtam-se Saiam dançar Que é uma delícia Tchau PT Saudações